Ai meu Deus Resensitivozinho, de já estou aqui triste Ai, tem alguma coisa no meu olho Tem alguma coisa no meu olho E eu vou viajar de avião, gente Por isso eu estou esperando pra quando chegar lá gravar hein? Por isso que eu não estou gravando aqui E quando chegar lá eu vou gravar Hoje eu estou fazendo... Estou baixando os últimos vídeos para me enviar no canal. Deixa eu ver quantos vídeos aqui tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem 14, então já é bastante. Posso baixar até no máximo 15. A Estela, a Estela sempre comenta nos meus vídeos Muito bom Como assim muito bom Ei aí gente Eu vou viajar de avião Eu tô esperando chegar lá na casa da minha mãe Entendeu Que eu moro com minha avó eu estou esperando Porque lá ela vai comprar um microfone Pra mim e um teclado Então vai ser Melhor Pra mim gravar com um áudio e o um teclado melhor. Então por isso que eu não estou gravando. Estou enviando um vídeo antigo. E um vídeo antigo. Eu tô terminando de enviar tudo agora. Minha mãe acaba de mandar mensagem aqui. O seu vídeo. Que vídeo. É só pra mim falar essas coisas. Que eu tô muito. Tô muito assim. Já tô com saudade do povo daqui. Eu tô, eu tô ansioso, entendeu, gente? Ai, meu Deus do céu. E eu nunca viajei de avião. E eu vou viajar sozinho, gente. Ai, meu Deus. Não precisa ter medo. Calma. Deixa eu ver mais um vídeo que eu posso baixar. Esse aqui não. Esse daqui é muito ruim. Eu nunca vou baixar esse. Ah, porque eu também baixei um vídeo de dois minutos. Então, nem vale. Então, são 13 vídeos. Então, gente. Muita gente... Gente, assim, eu tô... Eu tô... Eu buguei aqui. Calma aí que eu vou entrar daqui a pouco no Clube Pinga. Eu tô esperando terminar de baixar aqui. Não sei porque eu faço essas lives. Hein? Em o que? Em, hein? Em... Ninguém liga mais pra mim, gente. Entendeu? Deixa eu perdi sem é inscritos, chocado. <risos> Eu, tô, eu fico chateado e fico aliviado ao mesmo tempo, porque é bom, porque as pessoas só, só estavam no canal só por causa do Clube Pinguim, não por causa que gostava do meu canal ou de mim. Então, é muito é um alívio. A gente, já viu o formulário para o moderador também. Eu não sei qual vídeo baixar. Acho que eu vou achar mais nenhum não, né? O meu olho, meu Deus do céu. Olha, essa que eu estou aqui, eu acho que ela nem vai. Não, talvez leve. Mas porque ela é muito, muito fina e me deixa desconfortável. Ela aqui é pra dormir, entendeu? Eu nem, nem retirei ela. que ela é pra dormir, entendeu? que ela é muito fina, ela é muito boa pra dormir. É? Gente, o formulário, o formulário é assim... Tem gente reclamando do formulário que, Por causa das perguntas do formulário Assim Eu preciso conhecer Quem eu estou colocando Como moderador, entendeu? O Os... que? Celia Amelda Amelda Eu não sei falar eu Não vou nem tentar falar É Amelda mesmo Desculpa, não sei pronunciar seu nome. Só tem um problema pra você assim, não sabe na. Me falar as coisas. É... Pena que o Super acabou então. Ainda tem um Super -pinguinho, Clube Pinguim e o Clube Pinguim Wild Eu tô esperando terminar de baixar aqui pra mim entrar no Super Clube Pinguim, só pra mim ver como é que sai e disse que vai lançar outro clube pingo, hein? Ah... Ai que susto, tá? Tá arrependido, senhor. Vou botar aqui. Esse vídeo de Minecraft eu tenho No canal Mas com ele todo cortado Porque tipo assim Os próximos vídeos vão ser Mais filme de né gente Porque eu vou estar na casa da minha mãe Entendeu E minha mãe não é muito de falar essas coisas Então ficar falando na frente dela é, Vai ficar gerando briga Muita briga, porque ela não pode falar essas coisas Então eu prefiro Esse vídeo aqui é o mesmo daquele, será? Eu baixei qual vídeo? Esse Esses dois aqui é o mesmo vídeo como assim? Eu 4 de julho de 2018, os dois. Estranho, né, gente. Porque o mesmo vídeo, será que eu baixo eles não pra ver? Achar. E o formulário, gente, vocês. Muita gente reclamando do formulário, o formulário é assim mesmo, preciso conhecer vocês. Tem um lá que reclamou. Porque o formulário dele foi. foi reprovado porque eu simplesmente não estava achando ele qualificado. Meu Deus, ah. e aí, meu? Sim. Sim. tá ao vivo, é fora. Vou entrar no Super Pinguim, gente. Eu prefiro o sobre o clube Pinguim do que o Clube Pinguim, pinguim White. Eu já, já fiz até um vídeo de Clube Pinguim White sobre o fechamento dele. ai ah, meu teclado tá muito ruim, oh, meu Deus. Super Culpa Pinguim aqui. Ainda bem que apareceu no resultado de pesquisa. Tipo, vai ter conteúdo variado da gente, porque eu tenho outro canal. Eu não quero deixar o outro canal. Ai, eu tô muito triste, meu Deus do céu. Ai, que angústia. Vamos rir, vamos rir, vamos, rir, vamos rir, divertir. Ué, tá em português aqui. Eu não entendi. O site do tá em português, mas quando eu clico em, em pre-nome, ele não vai. Como assim, gente? O site não tá entrando. Ah, também teve. É sobre o caso, porque a, a inscrita Bia, ela desistiu do formulário, ela desistiu da vaga de moderador porque eu não respondi ela, eu não, não esperava isso dela, né porque eu respondo todo mundo, só porque eu demorei um pouco para responder e eu nem tava online. Eu fiquei chateado com ela. Ela. Tipo, a gente não tem nenhuma menina na moderação. Eu fiquei super contente. Super contente que ela tinha fazido isso, mas ela desistiu. Por causa que eu não respondi. Fiquei uma hora e meia sem responder a ela. Pra quem tem 14 anos, tá bem compreensiva. Exatamente, eu tava fazendo um formulário para me ajudar a responder. Porque eu não tô além de pouco comentários. Ai, meu Deus. Super cumpre, pinguim. Olha isso. mira a câmera desgraça é voltado super cubo pinguim universidade se de junho iniciar sessão e o adobe flash vai acabar ali ó não haverá compatibilidade com flash play a partir de dezembro de 2020 Eu queria deixar a tela maior Porque No celular eu acho que se adapta bem Mas no computador a tela É menor, entendeu? Eu vou entrar pra ver como é que tá, gente Eu vou começar a fazer vídeo eu vou viajar daqui a 12 dias, eu acho Se eu vou viajar daqui a 12 dias, eu vou começar a fazer vídeo Pro dia primeiro. eu vou tentar Aí vai ter edição, webcam, vai ter tudo, gente E vai ter jogos variados, porque também é pro outro canal Ó, já baixou os vídeos tudo aqui, eu vou até sair dessa aba aqui Sabe o que eu vou fazer? Eu trato meus vídeos com muito amor, gente eu renderizo ele pra eu baixo ele em 720 pixels e renderizo ele pra 10.000 mil pixels então é com muito amor entendeu eu faço aqui ó vou mostrar não tem ninguém assistindo, mas eu vou mostrar mesmo assim. Desistiram de mim, ó. Aqui, ó. Tanto jogo que eu tenho. No outro canal já tem é, jogo desse aqui. É, é... Vídeo desse aqui de Skoff e Drago, de Ghostfire, de Zoom esse aqui não tem ainda. Mas se eu for gravar, começar a gravar pra esse canal, eu vou fazer tudo com family friend, entendeu? Porque às vezes vocês não tem fone, vocês querem assistir. Tem alguém na sala. Aí falam uma puta que pariu. junto de vocês. Aí vocês vão me falar, que é isso menino que você tá assistindo. Aí tomo o celular de vocês, eu não quero isso. Aí eu uso esse aplicativo aqui para converter. O Movavi Video Converte em 14. É, eu já baixei todos os vídeos agora. E eu vou colocar para converter. Demora para abrir... Eu tô fazendo essa live porque eu tô triste mesmo Sabe, eu pensei Sei Que algumas pessoas aqui eram mais compreensivo, Mas Bom, gente, isso aqui é o meu teclado Ele tá ruim Na verdade ele já foi pro conceito Trocou, mas você vê aqui, ó Ele tá quebrando De novo E ele vai quebrar mais aqui ó só de vídeo tem mais vídeo de bone strike eu acho tá eu vou colocar o okay, que vou colocar um dois três quatro cinco seis sete um dois três quatro cinco seis sete a ah, tem 15 vídeo Ah, mas tem esses aqui que falta, né? Um, dois, três, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Aí vai sobrar dois Então vai ter que ser nove Mas eu vou colocar Vou colocar assim, ó Tem zero tem zero pessoas assistindo ou oh, não eu coloquei dois vídeos esses são os últimos vídeos finalmente né gente finalmente vai vou converter esses seis Aqui okay, eu faço com muita mão, gente. É muita qualidade. Eu coloco a qualidade excelente para ver se melhora a imagem. E aqui ó: 219.000. Eu não sei números: 1920 por 10.080. E olha o tanto de taxa de bits. Então eu clico aqui em Converter. Ah, a Stella tá assistindo. É porque aqui apareceu zero pessoas assistindo. Então eu pensei que você saiu. Ah, é uma nova série que eu vou começar. Que eu quero reviver minha infância de 2010. Eu já... Eu já... Eu já, eu já, eu já, eu já no Valves Corona. Alex Cantente. Eu já... Joguei esse jogo no Playstation 2. scooby Que eu quero jogar aqui no computador. E lá, gente. Lá na casa da minha mãe. Eu tenho meu irmão. Então eu vou jogar com ele. Ele tem o computador dele. Entendeu? Aí, enquanto converte. Tá convertendo seis vídeos. Deixa eu ver quantos vídeos vai faltar. Vai faltar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13. Não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, dez, onze, doze. Vídeo, gente, 18 vídeos. Acho que é porque vai sair vídeo no mesmo dia, né? Então acabou, não vou baixar mais nada. Uau, não posso, mas não acabou. Vou digitar minha senha. Minha senha um, dois, três, quatro, cinco. Qual é a minha senha mesmo? Oh, meu Deus. Ah, fiquei sim. Ah. Tem que usar o teclado virtual, porque esse teclado tá uma bosta. Sou YouTube também. Então, Estela, você tem quantos anos? Como assim você é YouTube? Um, quatro, três, dois, um. recordar em mim. Dezoito canal. E a idade olha que legal. Desculpa, esse servidor está completo. Então vou negociar. Saudações, pinguim. Minha Me emociona menciona muito dar a você pessoalmente Bem-vindo a Bem -vindo à CPU. Que é a nova sucursal de CPU em esta ilha. Pro gera gerações de educados, aos melhores, professor deu fantástico. Ok, ok, muito bom de parabéns. Olha, eu tenho um amigo aqui, ó. e como adiciona não sei como adiciona esse jogo é pirata sim como adiciona gente eu queria saber como adiciona eu queria te adicionar mas não tem como Eu nunca li a palavra jogo tantas vezes em Estela. O que ele disse? Digita LJR. Por que eu digitaria isso? Ele tá spamando, gente. O que é isso? Muito estranho, hein? Como é que adiciona você? Que isso, que legal! Eu tenho um tablet dentro do jogo. Tu vai ganhar, Inter. Por Porque não deixa para mim fazer isso no vídeo? Tá, vou digitar É exclamação, gente Que isso, senhor Tá repreendido Tem que fazer o que aqui eu só vou você clicando né? Vou viajar de avião sim, Pedro que isso é pra fazer o que, gente? Tá? Gente, que isso? Um dia eu aqui do Alaf Eu ganhei uma estampilha. Que isso? Pô, porque não deixou pra fazer isso em vídeo? Ou. Oh. Que legal, mano. Espero que goste. É bem legal. Eu tô aqui com medo, Pedro. Eu quero ver minha estampilha. Ok. É, Dante, acho que... Quatro mil moedas. Como assim? Por quê? Ele transferiu 4 mil moedas. Como assim ele me deu 4 mil moedas? Por quê? Tá lento aqui, hein? Quem é esse aqui? Um viagem de super Pes. O nome deles é tá diferente. Até que tem muita gente, né? Ah, eu vou sair de, de dessa sala porque tá muito travando. Ah, aqui ó, capacete. aqui, aqui tá melhor. Ah, tá. Tem que colocar o capacete, né? Jumento. Aqui, ó. Eu vou colocar meu primeiro. Ah, do Olaf, gente. Plano de fundo do Olaf que ele tem. Será que dá pra virar esse iceberg Tá diferente. Eu não vou ficar com medo, mas depois acostumo. Então, gente, esse aqui é o vídeo. Eu só entrei só pra ver mesmo como é que é o CPP. Eu entrei pra ver como é que é. Cadê o barulho desse jogo, gente? Eu não estou escutando. Meu Deus, mas o computador tá muito zoom. Para que vai decolar? Tipo, Pedro, eu vou viajar sozinho Entendeu? Depois Nós faz <risos> Ainda tem clube pinguim? Tem sim o Aduan Toste Noache. Gente, eu vou sair aqui, porque... Ó, eu vou sair. Pronto, já fechei aqui. Então esse é o vídeo, gente. Olha o jogo que tá chegando. Olha o scooby -Doo. Eu vou ensinar como baixar scooby -Doo. Então até a próxima.